pessoal, eu tô aqui com a Carol hoje. Nós vamos fazer um passo a passo de definição de cachos com o Extra, porém dessa vez eu vou usar o bigudinho, Porque o cabelo da Carol é o um cabelo mais fino, tem a base mais ondulada no comprimento aqui e no meio do cabelo. Então para a gente ter um resultado mais bacana, um cacho mais definido, eu vou usar o bigodinho e vou mostrar o passo a passo pra vocês verem. Então o primeiro passo é a gente fazer a lavagem. A primeira mão eu vou fazer com o shampoo Nick, para que a gente consiga preparar esse cabelo dela, fazendo um detox, tirando todas as barreiras que tem nesse fio e acúmulos de produtos que ficam aqui no fio, devido ao uso de produtos para cabelo cacheado, que geralmente tem um pouquinho mais de silicone, de parabenos, assim a gente consegue remover todas as impurezas do cabelo. Vocês podem perceber que eu não estou friccionando o cabelo dela, não estou esfregando as pontas do cabelo dela. A gente vai puxando esse shampoo por comprimento, para que a gente não deixe esse cabelo mais embaraçado e não levante mais frizz, tá? Não agrida tanta cutícula desse cabelo na hora de lavar. A segunda demão do shampoo, eu vou usar o Soul Color. Então, se você tiver um shampoo de tratamento como Absolute, o shampoo da Ultra Counter, os shampoos da linha da Soul Hair que são hidratantes, você também pode usar pra fazer o preparo desse cabelo. A primeira demão que foi o Unique. Eu usei para desmineralizar, para retirar metais pesados, limpar realmente esse cabelo. E o Soul Color agora pra gente preparar esse cabelo, pois ele é um shampoo hidratante pré e pós-química. É sempre bacana a gente usar shampoos mais hidratantes para cabelos cacheados, porque isso evita também do cabelo ficar com muito frizz, e ter um cabelo com mais maleabilidade, com mais brilho, tá? O shampoo também ajuda bastante nessa questão da finalização, do resultado final do cabelo. Agora que nós já enxagamos o shampoo, já fizemos a lavagem, eu vou secar cerca de 80% do cabelo dela antes de fazer a aplicação. Uhum. Já sequei 80% do cabelo da Carol, dividi uma mecha fina do cabelo dela e vou começar a aplicação do produto. Lembrando que a gente vai sempre respeitar o espaço de um centímetro da raiz, tá? Do couro cabeludo. Vai aplicar massageando o produto, para que a gente consiga penetrar o produto... E nutri bem o cabelo dela. Agora, depois que eu já apliquei, já enluvei e tentei a mecha dela com o produto, eu vou usar o bigudinho. Por quê? O cabelo dela é um cabelo mais ondulado, mais fino, então a probabilidade dele formar o cacho é um pouquinho menor do que um cabelo que já é mais cacheado. Então para ajudar que esse cabelo fique bem mais definido, para que a gente tenha um resultado bem bacana, a gente vai usar o bigodinho como suporte para que a gente consiga realmente fazer com que esse cabelo entenda que ele precisa ficar nesse formato de cacho. Então, para isso, é que a gente vai entrar com o bigodinho. Ele vai servir como um suporte, um, um, como um sustento desse cacho enquanto ele está aqui no efeito memória. Relembrando aqui o porquê que a gente está fazendo o uso do bigodinho. A gente está usando um produto que vai ajudar a gente a ativar o efeito memória desse fio. Se eu tenho que memorizar que esse cabelo tem que ficar mais caixado, mais definido, eu preciso fazer com que ele entenda que ele precisa ficar nesse novo formato. O bigodinho ele vai me ajudar a dar estrutura para esse cacho, para depois esse cacho ficar mais definidinho, tá? Então por isso a gente tá fazendo o bigodinho. Porque no caso da Carol, só o debuliz e, o, e amassar os cachinhos não vão me dar essa definição. Tá? O bigudinho é para aumentar o meu poder de definição. Bom, pessoal, aqui eu estou trabalhando com três tipos de bigodinho. A gente tem o um bigodinho maior, tem o tamanho médio e tem o menorzinho. Quanto mais fechado o cacho, menor o bigodinho. Quanto mais aberto o cacho, maior o bigodinho. No caso da Carol, o cabelo dela na parte das têmporas é mais difícil de definir, é mais fininho, então eu vou usar o bigodinho menor. Tá bom? Essa é a diferença. Quanto maior o bigodinho, mais aberto o cacho. Bom, terminei de aplicar os bigodinhos, né? Aplicamos o produto, fizemos o bigodinho em cada mechinha e agora nós vamos deixar o tempo de pausa de 30 a 40 minutinhos. Bom, o tempo de pausa aqui da Carol acabou já, deu 40 minutinhos. Eu vou tirar todo o excesso do produto com o bigodinho na cabeça e depois vou retirar os bigodinhos e finalizar o enxágue, o restante que ficou no cabelo. Bom pessoal, já enxaguei o cabelo da Carol e agora nós vamos finalizar o cabelo dela com o Frizz Control. Eu só vou aplicar o creme e vou amassar os cachinhos dela para vocês verem realmente como que ficou o resultado sem a gente fazer fitagem, estimular demais o cacho. Eu quero que vocês vejam o resultado do expert, tá? Uma dica bem interessante na hora de vocês finalizarem cabelos cacheados é esse barulhinho aqui, ó. O cabelo tem que estar tá bem úmido, pingando mesmo, pra você passar o ativador, pra você passar o finalizador, o creme de pentear. Tá? Tem que estar tá bem úmido mesmo, para que você tenha um resultado bem bacana no final, na hora de fazer a secagem com o difusor, ou até mesmo secar o cabelo natural. Já secamos o cabelo da Carol. E agora eu vou passar o spray de brilho para finalizar, para deixar esse cabelo mais soltinho, mais condicionado e com bastante brilho. Olha como ficou lindo o cabelo da Carol. Os cachinhos bem definidinhos, principalmente aqui. Na região do meio, aonde ele tendia a ficar um pouco mais liso, mais onduladinho, ele tá bem encaixadinho. Ficou bem macio o cabelo dela, bem tratado, tirou toda aquela porosidade. Zero frizz, que é o mais legal, né? Dos cabelinhos cacheados. E tá aí o resultado do Expert pra definir cachos maravilhosos.